Bem-vindos a mais uma aula de ciências, em que vamos falar sobre a utilização das ondas eletromagnéticas na medicina. Os raios ultravioletas ou micro-ondas, os exames de raio-x, as imagens que chegam aos aparelhos de televisão, todos estes são exemplos de ondas eletromagnéticas. Como vemos, elas são responsáveis por todos esses eventos presentes em nosso cotidiano. As ondas são pulsos energéticos que se propagam no espaço, transportando energia. Algumas ondas podem ser vistas ou sentidas a olho nu, como quando se joga uma pedra em um lago de águas calmas. O impacto desta pedra na água causará uma perturbação, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela superfície da água. As ondas eletromagnéticas, por outro lado, não podem ser observadas a olho nu elas se propagam no vácuo e resultam da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto por se movimentar muito veloz com a velocidade da luz a energia liberada apresenta o um aspecto de onda por esse motivo recebe o nome de onda eletromagnética o espectro das ondas eletromagnéticas compreendem a luz visível as micro-ondas, as ondas de rádio, a radiação infravermelha, a radiação ultravioleta, os raios-x e os raios-gamma. A descoberta de todos estes espectros de ondas eletromagnéticas foi muito importante para a medicina, porque permitiu uma evolução em diversos segmentos dessa ciência, com exames e diagnósticos mais rápidos e assertivos, e tratamentos para diversas doenças. Vamos falar um pouco sobre isso. A radiação infravermelha é invisível ao olho humano. Ela engloba ondas com comprimentos de zero 75 micrômetros a 1 milímetro. Todos os corpos produzem esta onda, que é perceptível através do calor que emitem. Na medicina, os médicos usam lâmpadas de infravermelho para tratar doenças de pele e aliviar dores musculares. Nestes tratamentos, os médicos utilizam-se de aparelhos que emitem raios infravermelhos que passam através da pele do paciente e produzem calor. Os raios X possuem muita energia e são muito penetrantes no corpo humano. Por isso, os médicos conseguem ver através de nossos tecidos e examinam ossos quebrados, cavidades e objetos que foram engolidos, entre outros. Os exames de ultrassonografia ou ultrassom são inofensivos e servem para visualizar em tempo real qualquer órgão ou tecido do corpo. O médico passa um aparelho transdutor sobre a pele do paciente, na região que ele quer examinar. Este aparelho emite e capta ondas sonoras por meio do contato com o corpo humano e, através disso, forma as imagens que serão avaliadas pelo médico. Para garantir que as imagens não sejam comprometidas, o médico passa um gel no aparelho e na pele do paciente, com o intuito de impedir que se formem camadas de ar nestes locais. A tomografia computadorizada é um exame de diagnóstico rápido, capaz de obter imagens de fatias, de partes do corpo humano ou de órgãos selecionados, e que podem ser analisadas de qualquer ângulo. Elas são geradas de uma sucessão de imagens de raios-x de alta resolução. Por isso, é muito utilizado em vítimas de acidentes quando estas chegam aos hospitais, como forma de verificar a presença de traumatismos no crânio ou acidentes vasculares cerebrais. A radioterapia é um tratamento no qual se utiliza a radiação ionizante para destruir, eliminar, ou impedir que as células de um tumor aumentem de tamanho. De acordo com a localização do tumor, a radioterapia pode ser feita de duas formas, por radioterapia externa ou teleterapia, como também é chamada. Nesse caso, a radiação é emitida por um aparelho que fica afastado do paciente, direcionado ao local a ser tratado, e por braquiterapia. Nesta forma, os aplicadores são colocados pelo médico em contato ao local a ser tratado e a radiação é emitida do aparelho para os aplicadores. Viu como as ondas eletromagnéticas são importantes para todos nós e, na medicina, desempenham um papel essencial no tratamento e na cura de doenças, inclusive doenças que, até há pouco tempo atrás, eram fatais para as pessoas? Aqui temos alguns exemplos, mas existem mais tratamentos e formas de utilização das ondas eletromagnéticas para a saúde humana. Até a nossa próxima aula de ciências!